Daniel Humaitá, quero saber de onde você é, fala para nós de que lugar que você tá falando, se apresente um pouquinho para nós aí e em seguida você já formula, um abraço, boa noite e pode falar. Boa noite, é, Daniel, é, o Humaitá é o lugar que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, né? Pensei eu... que era o seu sobrenome, rapaz. <risos> é, não, eu botei o Humaitá pra ficar, né? Certo. Então, Humaitá é, é, é, é um bairro aqui do Rio de Janeiro, na zona sul aqui da capital. E o nome do meu criatório é o Maitá O Vilmar eu já conheci ele há, há, há muitos anos aí Desde a época que sou Desculpa, que eu... desculpa é, eu, queria, eu queria saber o teu nome e o teu sobrenome Então só para a gente estar tá sabendo com o que a gente está falando Beleza, é Daniel Figueiredo Daniel Figueiredo cria o que, Daniel? Eu crio só Curió Ah, esse cara aí é muito antigo, né? Gilson Bahia é um, foi um grande mestre Eu vou perguntar para ele a respeito do encarte com o selo marrom, que é o selo que era muito usado no sul, não sei por quê, parou, agora está esse modismo aí do selo prata, FKK, e eu vou te falar que eu sou um verdadeiro fã do, do canto praia, do selo marrom com a nota puru. Eu quero saber dele o porquê que acabou, porquê que as pessoas não estão mais usando, porquê que talvez não seja válido você ir no torneio e ver um passarinho cantando um selo marrom, com essa nota por Hugo. Enfim, eu quero saber isso aí. Se vale a pena a gente voltar a encartar com o selo marrom. Boa! Gostei da sua pergunta, meu parceiro. Muito bem. Bora lá, Vilmar de Assunção. Qual é a sua opinião sobre esse selo marrom? Fala aí para nós. Não esconda nada. Ah, boa noite, amigo. Boa Rapaz, noite. deixa eu falar para você. Como é ah, tô, que está é mais bem. Frio do que aqui, né? aqui tá o nosso rio. Está bom. Aqui está 19 graus. Estou morrendo de frio. <risos> tá dentro do freezer 19 graus aí, né? Oh, Rapaz, <risos> não. Depois eu vou pra baixo dois cobertores depois. <risos> que ainda vou ligar o ar-condicionado. É, o burro na realidade ele não é uma nota, tá? O burro na verdade é um conjunto de notas, tá? e Normalmente é entre 4 e 5 notinhas, chegando no máximo 6, tá? Quando então, pegar, elas, elas se ajuntam, se agrupam e formam o burro final. Aí eu já falo mais já. Então vamos lá, tudo vem lá da década de 90, 80, é, tudo vem de uma palavra, amplitude das notas e aí vem a palavra informação. É, quando a internet entrou para nós no início de 2000, um pouquinho antes, já nós tínhamos lá atrás um pouquinho na década de 90 ainda, ela difundiu muita informação. Né? É, então o, o, o mais fácil para ensinar um pardinho lá atrás na década de 80, 70, 90, eram notas com amplitude baixa, que era o marrom, era o vermelho, o próprio ouro, sabe? E aí, quando chegou a informação para nós, o mundo da internet para nós, com esses app, com esses programas, nós fomos descobrindo aos poucos, e quem começou com essa nota um pouquinho mais alta de amplitude foi o se eu estou bem ligado começou a usar um pouquinho mais, foi o Prata Moretti tá? começou a fazer muito sucesso apesar que é uma nota dentro da linha do laranja e dentro do azul, tá? o formato dela de amplitude é, ainda foi era, era um vinil, né? mais o alto. vinil, o vinil do Moretti isso então ele lançou lá atrás aí começou, começou a aparecer a nota mais alta mas hoje ninguém toca mais o marrom, justamente por isso, porque hoje nós temos em mão é, programas de edição que eu posso editar um, um selo prata. E o selo prata, a tendência do selo prata é o que nós sempre temos mais modos que o marrom. O marrom é a menor de todas as amplitudes. Depois vem o ouro, depois vem... se eu me lembrar depois vem o, ver, o ouro. É, vermelho. O marrom, ouro, vermelho, azul laranja, enfim, aí vem o FH, que é menor de todos os pratos, o é prato do FH, o prata balanço, se eu menço ah, o que eu utilizo é dentro mesmo, da mesma altura do, do prato da Ana Dias, e a maior de todas é o TTF, tá? a maior de todas as amplitudes. Por que, por que nós usamos a, a maior, maior amplitude? Porque encaixa mais voz mesmo. Não, não tira é, a qualidade do Curió. É quando eu falo para pessoal assim, ó. A TT Espíndola não deixou de ser uma profissional cantora, mas não tinha uma voz que tinha um Tim Maia. Então, o Tim seria, para efeito de nós, para em prata, enquanto a TT Espíndola seria um marrom, um timbrezinho. É, o timbre dela até que é grande, sabe? Mas aquela voz, sabe, que não, não encaixa para quem gosta. Tanto é que o prata canta na estaca ele leva. É difícil hoje, um marrom, chegar na estaca e começar a derrubar os fracos. Nós temos hoje esse dia aí. Vai ser bem difícil. Ah, o que eu vejo é muito erro de pessoas focando, dizendo que é ouro, mas, na realidade, se a gente for analisar a amplitude, a gente vai ver que está dentro da linha do Prata, porque a massa tem que ser o Ana tá? Então, a amplitude máxima de um ouro é aquela altura ali. Se subir para cima, já entra na linha do Prata, porque as notas é são iguais. O que muda ah, o timbre de uma voz para outra é, é, é, é nós esticarmos, dar amplitude dessa nota musical. Tá? É, então eu diria para o amigo o seguinte, que todos nós temos. Mas se você pegar os, os curios antigamente e botar perto do DBS, é, eu vou comprar não Tropó porque é, é, é, é, os descontos geralmente vão para ali por causa do mercado, né? Vocês sabem o um o que vai chegar. Se você o O milionário de vocês daí. É, o um, um milionário Bom, não é o Ah, rapaz, o um milionário. O milionário foi um curió diferenciado, né? era um Pratão também, entendeu? É, Para mim foi, foi o Sul, o do mundo, o curió aqui no Sul, junto com outros curió também, é lógico, né? Seu Valdir Canop tinha um que foi com um amigo das, de São Paulo, um conjuntasso também. É, nós tivemos grandes aqui assim na linha do Prato, mas o milionário foi um curió diferenciado. É complicado de falar que a gente criou, mas... Eu diria para o amigo assim, hoje, se você for escolher e tocar o marrom e você for tocar o prata eu vou sempre botar o bolo prato, um prata, é um, um capítulo maior. É difícil encaixar encaixe, claro que é mais difícil. É muito mais difícil para entrar dentro da linha do prata do que no marrom. O trabalho é o mesmo, é, é o mesmo o trabalho é. Mas o resultado é mais gratificante. Quando o curão encaixa no prata meu Deus do céu. Nós temos um curão esse ano aí assim, se ele vinha com o manejo adequado, estava com o manejo adequado, ele vai ser uns, um, um, olha a Bento falar no plural, uns um, do Cuió Ser Matisseano, vai ser o Cuió Federal. Foi o meu amigo Glebson do Brasil que criou, mandou para o Marcelo em Mouru e agora me parece que está com o Marcelo aqui em Camboriú. Se ele levar para seu meio, acho que ele vai levar, não sei como é que está o passarinho, depois da luz é de preto, enfim. É, eu vi ele cantar na mão do Marcelo, mas eu já mato já para vocês aqui. Mas, enfim, entre tantos que nós temos aí, assim, o Federal vai vir para dar trabalho, esse Federal. Mas então, como eu estou para mim, sabe? Então, é, é, é complicado de falar porque a tecnologia nos ajudou muito, sabe? Então, lá quando nós não tínhamos a tecnologia, o marrom podia assim pegar mais fácil. Porque era de tudo menor, podia assim pegar mais fácil e embora. Mas a genética do marrom não ah, acabou. É que nós mudamos o CD. Então, o CD direciona assim. Eu sou da mesma opinião do meu amigo Jorge Capadócio. O CD direciona o Curió. Isso eu não tenho dúvida de afirmar para os amigos. tá? É lógico que tem. Às vezes você cria dois pulinhos, dois, dois pardinhos, um sai com a voz que você quer, né, o outro sai com a voz mais ruim. Tem a dúvida? É normal. É, normal. é normal, família. Um sai com uma voz e um outro sai com a outra. Mas o CD dele é esse homem, não tem a dúvida. E aí, se for escolher entre marrom e prata, eu vou ficar sempre com a minha